Você quer me que você esteja meu a de novo, não será A apenas jogando com você Quando você vai isso? Eu não sou estúpido para cair por Você ter um pouco mais de Beleza Rapaziada, o que que acontece? Estamos de volta com o Chris aqui Momento do presente Beleza Estava rolando uma discussão entre o Mano Pierce E o Mano Chris porque o Chris tá pegando meio pesadão. Tá esquecendo das missões. E obcecado. Ó, oh, pela ilha Rapaziada, vai ter tirotex aqui? Olha isso. O cara já tá de sniper. Ó. Tipo. Cooixi! Oh. Nossa, os caras é bom de mira. Relembrando é que o negócio tá no hard aqui. Os caras não é um tiro. Tranquilo. Vamos buscar primeiramente os snipers. Beleza. Ó, ó, ó, ó. Olha o lock ali. Beleza. Será que é pra cá? Vai lá e vê! Vai, vamos continuar. Vamos... O quê? Nossa, olha lá! Ah! Eles derretem o monologue. A gente veio daqui. É o que tá passando aqui, Chris? Será que é pelo barco aqui mesmo? Por aqui mesmo. Ó. Oh. Oh! Nossa, dei sorte. Oh, Chris. oh, meu Deus do céu, rapaziada, esse, essa forma de você descer apertando espaço que é o mesmo botão que corre, completamente deixa o caverninha transtornado e, e sinistrão com isso. Oh, meu, já tá vindo, ó, oh, as pernas de grilo, ó, oh. rapaziada, é, não, pode, não pode ficar marcando aqui, que os lock tem metralhadora, tem sniper, tem tudo. Tem tudo, tem. Oh. Já bica ele pra fora, Chris Manda Ó, oh, ele pula <risos> Os caras é aqui. Ai! Pegou Sai, Chris Nossa Nossa, tem, tem tiro de toda parte, Chris Ai! Peraí, tio Vaza Rapaziada, tem tiro tem em toda parte, tem que ficar ligeiro Ó, ó oh, Ó o oh. oh, Loki aqui Pegou Vai a cruz. Vai, levanta! Ô, oh, meu, o cara virou um monstrão ali, Ó, oh, oh, outro. Onde é que tá esse lock? Não sei disso. Tem que focar nos snipers. Ó. Oh. Vaza. Olha o lock aqui, tio. em altos. Ó, oh, o cavalinho bento. Pô, acabou a bala, hein? Acabou a bala! Rapaziada, não pode ficar parado. Atrás da caixa aqui fica de boa. Ô, oh, louco, a troglodita. Vaza! Nossa! Rapaziada, não pode esperar, não. Oh, Chris! Ah, o jogo maldito, tio. Rapaziada, eu tô calmo. <risos> Tranquilo, ela já vai de ponta ali. Rapaziada, parte sinistra, esse colocou altos snipers escondidos. Tô começando já, calma, a gameplay aqui, hein. Beleza. Vamos, Loki. Olha, esse Loki fica... Oh, meu, Deus, vaza. Ó oh, a caixa ali, Chris. Vem, Loki. <risos> <risos> o cara tá atrás. Rapaziada, olha aí. Capitão, get hold of your stuff! O Hilo é is about to open up! We're sitting, out here! We need to find cover! Oh, meu, o cara já começa explodindo tudo, hein? Vamos lá. Vai, Chris! Ó. Oh. O cara tá na captura aqui. Beleza, desconloca ele rodando a espada. Já vaza. Ó, oh, o Chris, ele volta, tio. Olha, a capa no controle aqui, sinceramente, não tem como jogar com o Chris perfeitamente, Tá horrível esse negócio de... Você tá olhando para frente. O Chris simplesmente volta, tio. Ele vai para trás, Eu é o mesmo botou da corrida, tipo. Quando você vai subir os negócios, você aperta vai correr. Ó. Uhum. Oh. Oh, meu Deus do céu. Aí o caverninho não curte, hein. Aí ele queima, logo que eu queima casa, queima o CD e tudo mais. Ô Chris, <risos> você vai andar reto no. Ah. Beleza. Olha o Troglodita aí, é gigante. Tá quase, Chris, tá quase. Vai, Chris. Rápido! Oh meu Deus, deu certo. Alfa, de HQ. We got a visual on Ada Wong, We're in pursuit. Oh, This is HQ. A Ada Wong foi encontrada, mudando no canal. Olha, escopretão, agora é escopretão. Charlie escobertão. e Delta Team, o primeiro perimetro de oh. Kuchak. Só zói, só zói. Manda. Right, Isso tio, aviãozinho. <risos> sem, sem perdão. Pois é, olha os básicos do Resident Evil 4 aqui. Aí, ah, falou, hein? Chris? O quê? Nossa... Sai daí tio. Esse helicóptero chutando a nossa cabeça? Pô, meu vara aí. Negócio vara, tio. Vamos <risos> <risos> dos caras vara. Tranquilo. Peraí, oh. peraí, pera, onde é que tem que ir? GPS GPS sempre oh, okay. Tem que usar o helicóptero? Como que é? Destrua o helicóptero Agora é granada do lanche então O oh. oh, jogo Vai ter que ser assim, um a um Prisca é que esse negócio aí ah, Achei um escudo, aí já era Caverninha, você desgou o negócio feio, hein tchô? Peraí tchô. Vamos entrar aqui, carregar as balas Tomar uma plantinha Em cápsula Levanta coisa. vai e as três pro bolso, vape É agora, é agora, ó Fazer o helicóptero aqui Ele tá se mexendo, é mais difícil Tá quase Tem mais duas balas Uma, duas ah! Nossa Tranquilo, não tem spray. Ponto de continuação. Pera, não tem munição. Pera, tem 22 balas da granada do lanche, tio. Tinha duas balas no gatilho. Caverninha, <risos> vamos. gastar essas granadas do lanche, hein? Pera, por onde esses loucos passam, eles explodem, tio. That's that. Ó. Oh. Now we get Ada. Copy that. Vamos carregar todas as armas. Daquele jeito, ha! todas no máximo. Escopretão? Beleza. Ó, ó. Já leva o escopretado. Cara, zóia. Isso. Valeu, a gente precisa de planta, hein? Precisa de planta. Nossa senhora, Chris. Tranquilão. A ainda tá perto. Vai ficar difícil agora. Olha, tá aqui. Ô, meu Deus. Olha o tanque Olha, joga lanche pra ele ali, ó. Só coleta. O cara não morre nem com granada, em jogo? Tá hard mesmo, hein? Que isso, tio? no caneco. Né? Arminha já na mão. Caixas. Plantinha, tá na hora, hein, plantinha? Ô oh, meu Deus, o cabelo nem tem um monte de plantinha aqui, hein? Tem que colocar na caixa. Se não coloca na caixa, não tem. Eles vão deixar as duas verdes ali Só por motivos De achar a planta vermelha Roger! que é agora tipo, É agora Eu Acho que isso é onde eles estão desenvolvendo o vírus C? H.Q., oh. come in. We're in pursuit of Ada Wong. No use hiding, Ada. peraí. peraí vamos investigar aqui, Tio. Esse local aqui pode conter caixas. Rapazes, você viu que o Chris está altamente no veneno. Ele nem pergunta, Ele chega de metralhadora. tá? Tá, tá, tá, tá, sem perguntas. Ó. <fazos> tá, oh. oh, meu. Lasers. Faz uma Será que vai ser os lasers lá? É a mesma parte do, do, do Leo, hein? Ó. Oh. Ó, oh, meu laser agora não, tio. Peraí, tio! Leo! Ô, oh, falei Leo. Ai, pegou. Pegou! Vai lá, Chris. Agora vai. Uma. Vá, Será que dá tempo? <risos> Quebrou outro. Rápido. Oh, meu, não dá tempo não. O jornal... Oh, meu Deus. O Pierce estava do lado. Ele foi chutar o um negócio depois que eu apanhei. <risos> <risos> <risos> <aí>? Então, jogo. <risos> oh, já, vou tomar uma pastilha aqui. Oh, meu Deus do céu. tomar as <risos> escada Chris. Nossa, o Chris chega botinando a porta. veneno. Ó, batendo na parede igual louco. Tranquilão. Beleza, tem duas caixas ali. Nossa, tem altas caixas. É a mesma parte do Leo, hein? Plantinha. Não, é munição. <risos> Nelsons. Munição de escopreta. Sprayzão. Vamos achar espaço pra ele. O que que acontece? O que a gente pode jogar fora aqui? É, não faço a mínima ideia. Sprayzão no bolso. Agora a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. O que que acontece? Oh. Vamos abrir essa porta aí. Oh, meu Deus. É... Ó que é a parte do ra dos ratorama, hein Olha o do, do Leon. Knows what this bitch has in store. Mais uma caixinha aqui Parece que o tá lotada de bala, hein Beleza O jogo não tá me deixando trocar as armas Não tá me deixando correr Tem que simplesmente tentar entrar na porta aqui, ó O Leon tá na outra sala Testing for prototypes. Pera, Você lembra que o... Ó o... oh. pera, pera, pera, pera aí, cuidado Nossa É a arminha, isso aqui é a arminha Ó, oh. desloque tudo, apanha Ele tem que hackear a parada aqui, tio Aqui é parado, tem que falar com ele que não tem não? não. <risos> o cara tá se explodindo, olha aí. Altas explosões, os Ratorama nível 2 agora, ó, ó, Velocidade. Ah, beleza, é o Neon. É a Helena que tá destravando, lá do outro lado. Ele só tem que aguentar aqui, tranquilamente. O que que é bom? Desce! Vamos bico desse esse ratorama aí, o negócio explode, tio. Tranquilão, tio. O Carminha é tranquilo. Ó, ó. Olha aí da ali, ó. Ó. Só franjando nós, hein. Olha essa pilantra. Olá, o louco nossa caverninha vai trabalhando para ele, vai na tesoura até quando ela não tá jogando. A ah, uma tromba, tromba no parque de diversões, tio. Só room que room isso aqui é modo explosivo, de hein? in room Será que é as paradinhas nova explodem? <risos> ah, desligou na hora. O que Cadê o Leon? <supra> O jogo! Nossa, jogo! No filminho você me bate! Nossa senhora, última paradinha, vou ter que usar o spray tio. Será que eu aguento? Nossa senhora! Mas é, vou aguentar, vou aguentar, Tudo vermelho. Beleza, já pegaram todas as munições e armas daqui, deixaram o Chris no vento. Ó. Oh. Give it up, It's over. Vai lá, Chris. o grande que shoot me que beleza, Ela está lá embaixo. Essa saída é a gente tem que fritar ela mesmo. <risos> Olha ali, uh -huh. e <laughs> Ela correndo com as mãozinhas, tia. Tipo, ó. Corrida profissional, hein, Aida? Aida! O de Ela sempre foi assim? ela está, Eu tenho É um liso demais, tio. dele o gameplay, ó. Chris? Leon. What are you doing here? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this. No, it wasn't her. It was Simmons.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 Moscou, tio. ó. Oh. Pois é, deixou todo mundo no vento, soltou a teia, vá, saiu fora do local. Chris, I know you'll do the right thing. Just make it a break for the harbor. Get in! Hey, Pierce, what you said about me hiding from my past, you were right. Captain? Catch up to her? Isso, Chris. Não vou parar até eu fazer. Fazer, é agora, tipo, perseguição. Beleza, estamos no momento em que eles se encontraram. Os gameplays bateram você viu. Ó. Esse é o Piers Nivitz. Ada Wong está indo para, o norte, para o porto, um porto um militar. <risos> top Gear, tio, liga a música do Top Gear, pelo amor de Deus. Tá, <risos> jogo um Top Gear parado aqui, só perto a metralhadora. Que isso, jogo? Os caras Ó, aí, lá. A gente já tinha curado todo mundo, né, com essa metralhadora benta aqui. Ó, oh. mas o que acontece? Não sei se vocês lembram. Mas teve a parte que o Chris liga pro Leo e fala, Aida está morta, então coisa sinistra vai acontecer. Damn it! Louco jogo. Mas é, o negócio não acaba não. O que é aquela paradinha verde ali é o nosso carro, né? É turbo, tio! Nossa, Chris, a gente faz bem mesmo, hein? Oh. Agora que eu o o drift, tio. Agora eu quero só ver. Oh. Nossa, Cris, você tá contra mão, tio. Você é louco. Tem um zumbi ali, protetor? Nossa, o lado tá tranquilo aqui. Nossa, quantas gangues do planeta possível? Calma, explode, ó. Rapaziada, não sei se vocês perceberam. Essa mira tá bem torta, viu? O que acontece, ó? Ó, presta atenção, onde é, onde é que tá a mira onde é que tá os tiros. Ô, oh, louco, cara. Vou ligar me top de aí. Ó, tem que mirar errado para pegar. <risos> Jogo! Ô, liga esse turbo aí, Chris. Tira esse pneu, velho. Arrancou, ó. Arrancou o pneu, logo que está, está aí. Pneu o melhor oh. a ainda esgotou Ó oh, cadê isso tá tudo para Nossa senhora! Lá, lá lá lá That woman worse. Sinistrão. Ó, oh, cercamos, cercamos, vai explodir o carro dela. Ué, eu a granada em lá atrás Nossa! E aí? Rapaziada, ninguém para o cara não, tio. Mano, o piercing no volante ali, o cara é profissional mesmo, hein? Captain, there's a train coming! Essa lock, tio Camil, <risos> por hora, Eider E aí, tio, parou? Vai, acabou a gasolina hein? E aí? Ô, jogo O cara parou por quê? Mas é... eu é, tô entendendo muito não, hein Peraí, é eu que tô olhando? Como é que é o negócio? Será que ela tá escondida na parada aqui? Não sei de nada. Tá bom, eu vou atirar em tudo, é infinito mesmo. Se ela tá escondida aqui, uma bala vai pegar. Eles vão subir. Vamos continuar subindo. Chegamos no momento. É que ela, a Eda tá sem saída. Tá num prédio aqui. Só sobe. Nossa senhora! Eita, tem como? Eu já tá morto faz muito tempo. E jogo! Rapaziada, olha. olha isso! Vamos ficar esperto hein? Cadê essa ilha? Onde é que essa. O prédio deve ter uns 200 andares, vai começar a andar por andar! Cara armado com bazuca e, e altos calços profissionais da treta. Mas acabou, hein? Acabou. Olha aí, tá lá já tá todo zoado. Hey, grab your gun. I'm taking the wheel. É nós agora. Tipo. Oh. Hang on, we're taking a shortcut. Montgomery um Chris. Olha o Fusca, tio. Beleza, ela chega só Isso! cano, ah, O Chris é brutão Beleza, a gente tem a barrinha azul us, Barrinha verde Ó, uh, oh, a barrinha azul é... O quê? que? Turbão, tio turbo. Cuidado, Chris oh, ela tá lenta, ela tá colada Ó, oh, ela é mais rápida A gente só pega ela no turbo O que que acontece? Vou fazer as curvas fechadas aqui, ó Oi! Agora! Turbão! Turbão! mapa, Ó! Vamos é, o carro não, não corre não, hein? Turbo acaba! Beleza, tem que achar um retão aí destruindo o turbo. O jogo! Nossa, que turbo é essa, tio? Pera, é só curva parada aqui. Aí já tinha batido a curva em ah, levando logo, hein, tio? Beleza. Vamos passar aqui, ó. Oh, assim que a gente vê um retão, agora. Vipou o turbo. Nossa, ela tá longe pra caramba ainda, jogo. É a verdade. Indicates it might belong to -O a gente viu um carro de origem não conhecida no mar. O que o Chatterwell indicou é que Michael London está na UELA. O que é? Turbo, turbo. Se a gente desse lado aqui já é mais fácil. Os caras chegou, e eu. O Pierce, você não vai tirar os caras não? Os caras podem tirar por quê? Mas ah, logo não tá tirando, não hein? Ó, oh, ó, fica ligado aqui, hein? Tem que ficar ligado. É Ele vai, vai, vá. Turba agora. Ih! Ah! Pô, meu, aí já tá ali zoando os caras. Ó, oh, sai de boa. pausa, não? Que isso, capacete? Good, captain. Que isso, tio. A parada é esse? Ciber Nelsons? Rapaziada, tá rodando Cyber Nelsons, get... Rapazes, Cyber Nelsons agora, Baixa a cabeça. Ele tem lock em toda a parte, mira laser, tio. Essa parte do Chris aqui é sinistra get... demais. Get... Aí, loja, voltou a franja, levou. Corre aqui, Tem arma aqui, tem arma aqui. Caramba! esses inimigos são diferentes. So Essas são as nossas amigas finas, hein? Huh? Espera aí, tem uma aqui, ó, minha amigas. Caramba! Olha isso, o camundongo! É o quê? o mó tá virando? Rapaziada, virou um bolo! É o quê? Bolinho de chuva! É o quê? Ah, esse mó vai cair, tio. Riflão, quero ver não cair. O cara explode, tio. Bolinho de chuva explosivo! Ixi! Uh. Rapaziada, no jogo já tem inúmeros inimigos e não acaba mais a fábrica deles não, viu? Vamos ficar esperto. Tranquilo, vamos subir aqui. Peraí, peraí. Vamos carregar a metralhadora que Eu acho que ainda não cabe. Mas a gente tá lotado de arma. E quanto mais armas, menos espaços. Ver se tem arminha. Tem que ser ninja. Tem que ir... Matutano no game tô Pensando as possibilidades, agora não tem espaço pra dar minha. Tá tranquilo, vamos continuar Ó Metralhadora já empunhada Preparada Espera isso aqui, o Zock tá aqui hein Ó, ó, ó Fica esperto, rola Chris Os caras de ó peraí, aqui é com o fuzil Vamos sair de perto? Ó, pela janelinha nós pegamos os lock É só ver de onde tá vindo essa, esse laser dele. Aqui, tá dois, ajuda. Eu tenho que apertar o caps lock, tio, pra dar zoom nessa parada. Aí ferra em, em computador. Sim. Ó, só a franja ali, hein. Tá difícil aqui. Tá difícil, hein, tio. Tremedeira tá grande. Pegamos. Tem que puxar o gatilho bem na hora que vai atirar. Treinamento que o Gabininha fez com o Van Damme ali. Se não ele estaria ferrado nesse gameplay aqui. Beleza. Tem mais um Loki. Ó, vamos primeiramente localizar onde é que tá o laser do Loki. Olha lá, ó, Tá aqui, nessa direção. Ó, aqui, aqui, ó. Pegamos o Loki. Now for HQ. We're closing in on 801. HQ here, copy that. E aí, pra onde a gente vai agora, Chris? Chip Nelson Olha aí Olha, Será que o tempo inteiro o podia descer essa escada aqui? Mas é bom que você usa sniper já ficar mais fácil O que acontece? Dicou das escadas pra baixo Pula de ponta Aqui, aqui é espaço pra treta Olha lá, ó de bolsinha e tudo mais. Pois é era só dar uma sniperada na perna dela. O okay, que, Chris? Você jogo esse pilantra, ele, um pilantra, Olha aí, virou bolinho de chuva. O cara vai explodir, sai daí, Loki. Sai de perto. Cara. O Loki não explode não, cara. Esse bolinho de chuva voa, hein? Ó, Vamos ver se ele explode. Vamos ver se seu Loki não explode. Vai ficar pior ainda. Carrega a mitralhadora. Vamos continuar por aqui. Muniçãozinha. Ó, tem os Loki ali já, hein. Mais experiência aqui. bota tá a franja aí, Loki. Ó, tem outra franja ali, hein. Caverninha já viu. Ó, só o capacete do Loki. Franger Tem lock aqui, tem mais lock Beleza, vamos dar a volta Vou pegar escopretão, escopretão vi perto do lock, trocar a de perto E aí tio, boa Aí não aguenta, hein Descopretada dentro do zóio dele Tranquilo Vamos simplesmente basculhar essa área aqui Ainda tem um outro lado lá, hein Chris Não pode deixar a coisa pra trás não o jogo tá no hard, tá difícil, a gente vai ter que procurar munições extras. Ação e diversão. Não tá um no tanque de guerra desse Bento. Vou continuar a missão por aqui, Ó. Peraí, peraí. Pois é, tava muito feliz, tava muito feliz. Ó, subiram a escada. Nossa! Como é que é? Pra onde, Chris? Pra cá. Vai ter que correr. Será que por aqui? Oh, o cara busca. Nossa! É Nossa, vai ter que desprezar no peito. Oh, oh, olha aí. Lobo! Bonição. Pera aí, tio. Calma, Chris, Calma. Caiga esse negócio. Tem altos locks ali pra trás, tio. Ai! Sai de perto, esse bolinho de chuva O cara explode. Explode. Esse cara mata aí, tio. Vem, Pris. Roger! Over here! You don't have to tell me twice! You don't have to tell me twice! Mas o cara não vem, tio! Rapaziada Será que é por baixo ou por cima? Vamos ver aqui. É por baixo. Então vamos subir, que vai ter coisa aqui. Vai lá e ver! Antes de descer, quer ver? O que o Cavernet falou? Nunca a ponta um lado é para o outro, sempre. Tranquilão, carrega arminha. Sim. Dá para pular embaixo. Dá para pular lá. I'm going for it. E para pra onde? Pera aí É aqui Pega a escopeta, Chris Não confia Tem duas caixas Não, caixa não tio umas faixas benta Nossa, tá fumando bala de toda parte Vai estar tá com um cara de chefe, tio. Ela vai estar tá no helicóptero. Vai ter tá alguma coisa sinistra ali. Munições extras. Só não deu planta em jogo. Ô, Chris. Ficar esperto é nesse inventivo aí. Beleza, munição no braço. Direto. Beleza, chegamos à sala de controle. Tem uma alavanquinha benta ali? Ó, chega puxando, derrapa. Eles descemos a rampa. E tudo isso pode descer a rampa? O que pode Você e eu temos uma missão para concluir. a rampa. Tem, alguma coisa, tipo. Tem que ter alguma coisa aqui nesse local. Não. Coloquei em jogo. Nada. Nada, nada, nada. Escopeta. Destrua as barreiras e proteja uma pro Proteja uma rota? Como que é o negócio? Hey, Piers! Beleza. Eu vou de pistolinha porque os caras vão estar de longe. O caverninho vai busca buscar só os ainda dos locks. Olha lá, olha lá. ó. Lá, ó. ó os caras viram bolinho de chuva, aí já era. Eu acho que aqui dentro tinha alguma coisa. Pico-lock Os cara tudo vira bolinho de chuva. Gente. O cara não quer saber de nada. e transforma. Zumbi de hoje em dia, tio. A treta coisa, o cara transforma no nível 2. Ó. é troglodita Oh, Nossa, esse cara é periculoso! Vaza aqui, vaza! Nossa, só tem cara do mal, tio! Faixa preta pra cima! Toma no caneco, rapaz! Pra cá. Ó. Oh. Como é que é? Pra frente. Vamos passar por trás aqui? Esconder dos locks. Nossa, os caras estão tá buscando por trás. Oh, louco, jogo, tem altos ali, fez em cima, hein, ó, oh. pega a escopeta. pega a escopeta. dentro do zóio, bica, na cara, dentro do olho. isso, rapaz, oh. não deu nem pra pegar munição, tio. tem que derrapar ali, ó, oh, vai virar banho de chuva, a gente sai fora. Rapaziada, damos de peito, tio. Não dá, você você ficar ali os caras, nossa, janta, o cara tá com garfo, faca, tempero, pimenta e alecrim. Vamos ficar calmo. Piers. Beleza, tem que jogar o Loki lá pro outro lado? Oh, meu Deus, o Pierce. Os zumbis não esperam filme não, tio. Nossa, oh, é o Loki. Rapaziada. Os caras não esperam filmes, não ligados nisso. Beleza, o Pierce vai ter que ligar alguma parada lá, será? Com certeza o Pierce vai fazer alguma coisa do outro lado. Beleza. Ainda está tá guiando nós para alguma cilada. Vamos lá, vamos pedir que a gente não sabe de nada. OK. Tá Ó, olha o candil aqui. Vaso. É, é, é, é, é. Just keep going. We'll meet up eventually. Você é correndo, tio. Boca faixa preta, turbinado. Você cai pra cá, Chris. Vamos quase. Oh meu Deus, essas partes. Nossa senhora, jogo! Não podia ser pior! E aí? Oh, Chris! Nossa, não tem que deslizar aí não, tio! Do seu bíceps! calma. Beleza, vamos chegar lá. o oh. oh, Chris pula. Nossa, os caras já tá com a balada armada ali embaixo. Nossa, Chris, Olha, eu tô vazando. Né? Vaza. Tem cara de sniper na cola, tio. Nossa, GPS, rápido Olha, é pro outro lado Que jogo? Pra onde que é? Oh, é? É o Rocket É o Rocket aqui, seu. como é que faz? Puxa Oh, meu Deus Tem que rodar oh, Ai, não dá, hein, jogo Rapaziada, não dá, hein Aí não dá, tem que pôr um palco Ó, jogo Rapaziada, não vai dar aqui, não Cabernet já marcou Os caras estão fazendo a balada inteira aqui Ó, oh. um pra vocês e um pra vocês, um pra cada tio. Ai, não tem planta. Oh! ah, vai morrer não ter... não dá tempo de colocar a planta na carteira. Oh, deu tempo, deu tempo. Nossa, jogo. Maldito, foi agachado. Ele não pega assim. que parada. é Essa de o Mega Zord aqui o planta. Agora, jogo ah, pode negócio aqui. Vamos ver se é o cara mesmo. Pior que ele é o cara mesmo. Hein? nossa, toma seu logo o dia inteiro. Mas é agora. É agora. Chris tem um sniper lá do outro lado. Tem altos sniper. olha é tá hard mesmo. Tem que com, com calma. Entra no tiro, entra no tiro. Beleza, vamos pegar sniper, achar um local pra atirar. Cadê os Sniper? Ó, oh, ó. Oh, tá ali, ó. Oh. oh meu Deus! Oh, meu, sempre tem um imprevisto no meio. Sempre. Beleza, virou um bolinho de chuva lock. Um lock já foi. Tem outra aqui, ó. ó Virou bolinho de chuva e tá saindo do local Beleza, a gente Só falta outro sniper, tá ali, ó Ô, câmera Nossa, dentro da franja dele Dois bolinhos de chuva Rapaziada, nossa, que hard é esse, tio Beleza, vamos passar Flapa, flapa, flipas Ai. Rapaziada, agora, agora tem que remendar o negócio Vai remendar os cabos ali, ó nossa. HQ to Alpha. Fighting in the city has spread. You need to apprehend Ato now. Copy that. Tell our boys to hang in there. Feliz apaziado. Tem uma planta reserva. Não encontramos nenhuma planta vermelha. Mas vamos ter que decidir, homem. Oh, agora é chefe. Nossa, bazuca tripla avião. Coixe. Tem que chegar no avião, hein. O jogo! Oh meu, os caras não respeitam <risos> esse filminho! <risos> oh, a gente tá assistindo o um filminho, os caras já tá matando nós, tio! o oh, jogo pilantra, tio! Pera, calma, jogo, calma! Pera aí! Ô oh, jogo! Nossa, é toda toda parte! Rapaziada, a gente que tirar as plantas da carteira! Nossa! fazer é uma plantinha só! Vamos por aqui, tio. Aqui não tem lock. Vamos respirar, calma. Ó. Oh. Acaba. Ô, oh, bolinho de chuva não, tio. Vai explodir o lock. Oh, meu, eu vi o bolinho de chuva. Vou correr pro outro lado. Rapaziada, vai ter que ir pelas beiradas. Com calma. Ó. Oh. Jogo! Ó oh, o bolinho de chuva ali explodiu. Oh, uma planta, tio. Rapaziada, era bom ter outra planta, hein? Pra carteira, pro bolso, esperar os lock 20, tá muito hard aqui. Colocando o zóio, tá bom, olha a última bala, hein, a última bala da Sniper. O cara tira sem ver, ele tá ligado que ele tá aqui, ó, oh, tem uma franja ali. aí Piers, calma, ó uma planta lá, hein, vaza uhum. pro outro lado. O problema é uma plantinha ali, o problema é ir lá e pegar. Ó, o Tirotex, só o tamanho. É um avião. Rapaziada, é o avião que tá tirando a gente. O momento está limpo aqui. O problema é chegar no avião. Ó, ó. Jogo! Agora acabou as plantas. Agora já era. Tem que ter, tio. Beleza. Vaza! <risos> oh, bolinho de chuva! Ai! Nossa, o bolinho de chuva é spoiler, tio. Outra planta. Nossa, o Cristo pica em tudo ah! Jogo maldito <risos> Nossa senhora, tio Aí não tem como jogar não, hein Tira no pé desse Isso é por vez Isso é Por vez, a, a batalha vai ser duradoura Aqui Ó, outra planta ali Pode dar, ele está planta pra gente ir lá e se ferrar, quer ver? Volta, não cai lado. Volta Beleza. rapaz, a gente tem umas explosivas aqui, hein? Vamos usar isso. Vamos usar. Será que tem que por trás ali? Ó, tem uma franja lá. É isso aí. Os caras passam. Ó, eles atravessa tudo, O que, que eu falo? Pegou uma lock ali. O avião tá ligado em que tá aqui. Ô, oh, Chris! Ah. Beleza. Olha, tem munição ali. Vaza! Pode, já tá indo, tá indo. Beleza. Eu pensei que tinha que entrar no avião, tio. É só correr. A gente tá se matando à toa, hein? Ó. <risos> oh só entra ali. Vai é, dar tá fácil. O caverninho tá marcando. Olha esse negócio de ter que esperar o outro. Oh, meu Deus do céu. É, o jogo é pra enervar o caverninho. O caverninho é calmo. Calmo! Oh, meu Deus. Beleza. Ó. Oh. O oh, Chris! Nossa! Nossa, os caras viram baratão. Tá rolando até barato aqui. Oh! Nossa, é tudo mal. Mas cadê o Pierce, tio? Ah! Nossa! Sai jogo! Ah! Nossa, eu tô cercado. Oh, meu, já era. Já era, tio. Chegamos, oh, cara Acho que dá Acho que dá o oh, Pierce Oh, meu Deus Nossa, não, não dá nem ferrando Vaza, Chris Vaza Pera, espera. pera Segue os logs Sobe pra não ser aonde pera, Vamos subir, tio. Aqui embaixo tá muita treta Beleza, o GPS não está funcionando, não, hein? Qual que, qual que é a missão? Rastrei, Pode ah! tudo. Ah, seus loques. Peraí, era aqui. Eu gastei tudo não, com a nossa granada Peraí, aí, ficou, ficou munição ali não? Alguma coisa? Estou plantinha Rapaziada, a porta tá do lado O jogo não tá mostrando oh, O jogo pilantra Como é que é? você vai medo mas não se preocupe, você apenas se you o monstro que você sempre Você e no planeta Você e sua família essa está forgada, vamos, vamos lá botinar ela que tá ela causando problemas para o Chris